Também não servia pra nada. Nem sabia falar. Lá, garanto que tem pouso. Besteira continuar. Não vamos chegar nunca. Por aqui, nós nunca que vamos chegar. Você ah. é teimosa, gente. Tanta volta, não tem fim. É, nós temos que ir pelo rio, mesmo. Ia chegar meio-dia. Tô cansada de andar nesse areião. Anda, condenado diabo. Levanta! Vai chover. Deus queira. E a Virgem Santíssima também. Oh, my God. A casa é forte. Ah. O pasto é bom. Ah. Vão tudo engordar. <risos> o pasto é bom. O levou seu Tomás? Se largou-se no mundo como a gente. Será que ele carregou todos os trens juntos? A bolandeira que garanto levou? que ficou. Será que a cama de, de couro ele também. levou? A bolandeira Fazia gosto de ver. Ah, parou sim. Macia, jeitosa, num canto da que camarinha. Parou. Era de tudo jeito. de melhor para o seu Tomás da bolandeira. Olha, e para o seu Tomás. Seu Tomás é que era homem de valia. Cheiro bom, seu Tomás falava bem. Estragava os olhos em cima Era do só do botar vivo, em riba um pano rendado. Um Ficava Tristeira bonita, que, que nem um oratório. Homem ajudar, de leitura. Muita chuva, disse trabalho, sempre o que era certo. Mais vamos em cama de Mesmo cara. quando ia chover. Seu Tomás sabia fazer isso. Era as muito coisa. arrasado. Não errava nunca em conselho. Para arrumar a vida dos outros. Até Nunca disso entendi. mas tumaz. nem ele a seca perdoou. Eita, a fazenda morreu agora? sem seu Tomás, sem a Bolandeira. Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinha de seu Tomás. Não. Pegar seus picuai e fazer o caminho de volta. Não quero ninguém aqui. Já não disse para ir embora e é para já, ouviu? Sou bom vaqueiro em hum. Sou bom vaqueiro. Sirvo para tudo. Talvez... É essa sua gente? Só isso? Uhum. Tem mais a cachorra. Sou para todo o serviço. Como é a sua paga? Estou acostumado. Ganha um bezerro de quatro que nasce. É, na quarteação tá bom. Pode ficar. Oh, sim, oh, sim. Aiado. Vai crescer, meu boizinho. É sem me resta por cabeça. Oh, sim. Não tá bom, não? Eu sim. O patrão diz que é 100 mil reais por cabeça. Havia, havia. O dinheiro dá para certas as contas com o patrão. E com a sobra, a gente compra o couro para fazer uma cama igualzinha do seu Tomás. Se precisar, a gente gasta de menos. É, a gente gasta de menos. Vamos dormir em cama de couro. Vamos ser gente. Bom dia. Sente. Você quer acertar as contas hoje? Após careço de comprar. Quanto tô... é que eu lhe devo mesmo? Bom, é. Quer dizer, é. Põe a caderneta. Está lá na sala em cima da escrivania. Eu sim. Me desculpe, mas tem de menos. Tá certo. O que a mulher disse é mais. Aqui tem erro na conta. A diferença é do juro. Não lhe emprestei dinheiro todo esse ano? Tem erro, não? Eu não, mas a mulher tem miolo sabe fazer conta. Aqui tem de menos. Sua paga está aí. Não tem mais nada para receber. Isto não está certo. Sou nego, não. Nego não tem nenhum aqui. Leve o seu dinheiro. E se não quiser, vá procurar emprego em outro lugar. Cabo insolente não trabalha comigo. Bem, bem. Não é preciso barulho. Foi palavra à toa. Me desculpe. Foi culpa da mulher, patrão. Eu não sei ler. A velha me disse, é tanto. Eu acreditei nela. Está bem, Fabiano. Vá trabalhar. Mas noutra não caio, não, senhor. Me desculpe. Eu sei dizer que a chica do manezinho corneou o cabra. Eu não sei é um disso. um porco bem carnudo. Dei em Deixa cima dela, mas ela não quis nada. Já viu? Ei, moço. Ei, já tem a guia de imposto? Para vender, tem que pagar imposto à prefeitura. Não sei nada de imposto, não. O porco é seu? É para vender? Então, tem que pagar imposto. Mas isto não é porco, não, senhor? Isto é pedaço de porco. Não interessa. Se é para vender, tem que pagar imposto, seu cabra safado. Tá me desacatando? Me desculpe, seu moço. Pensei que podia dispor dos meus troços. Não sabia desse tal de imposto. Pois fique sabendo. Não sabia que a prefeitura tinha uma parte do meu cevado. Mas, como o senhor disse, está acabado. Levo a carne para casa, dou para a família. Posso comer a carne. Posso ou não posso? Tá conversando? Vai embora! Vamos, vamos, não suja a roupa. Bote uma. Quanto é? Quatrocentos e seis. Por que é que você bota água em tudo? Vamos e um 31 lá dentro? Isto é, vamos e não vamos. É conforme. Bom. Desafasta, aqui tem gente. Senta aí. O oh, oh, que é tudo. que faz nessa? Fiz Vai todo mundo. Agora... Mais uma, apanha. É. E... É. Me dá mais uma, me dá mais uma aí. Mais uma, vou ganhar. É, eu perdi. Entendeu? O banqueiro... Eita! Já posso, é a É É Mais uma. É aí. bom. Quem vai? Eu tô aí. Olha aqui, Moço não quer mais. não, que vai, não quer mais. mais. É. É. Espera aí, paisano. Missê, não tem o direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, seu cabra sem vergonha! Então é jeito de tratar seus parceiros de jogo. Dar as costas sem dizer até logo. Lorota, eu tenho culpa de vossa missa esbagaçar seus possuídos no jogo. Isso não se faz, moço. Eu estou quieto. Veja que mole quente é ao pé da gente. Filho de uma égua. Mamãe, cadê a baleia? Não sei, sumiu. Valeu, voltou, Mãe? Meu pai... Desacatou a farda e me ofendeu na frente de todo mundo. E merece uma lição para não se meter mais à besta dentro das autoridades. Tá certo. Passa logo, paisano. Ande! Cala a boca! Escravo de gente! É a baleia, mãe? Hum. Sumiu. Sumiu? Okay. Deseja. avise o seu vigário, que eu quero falar com ele. bem seu padre. Deus te abençoe. Quero que me diga ao doutor que eu vim buscar meu afiado. braço, abra. Por que é que você veio parar aqui, Fabiano? Nada, não. Tá se curando. Manda ele embora. Manda o homem Vem embora. É Eu posso ir de pés. O capitão paga bem. Quer ir mais nós? São Lifonso Quilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso Pilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso Quilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. Santo Lifonso Quilicosa, carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso Quilicosa, carne triada. Osso rendido, três vezes salve. São Lifonso que lhe carne triada, osso rendido, três vezes salve. São Lifonso que lhe carne triada, osso rendido, três vezes salve. Deus lhe pague, vá com Deus. Mãe, o que é inferno? É um lugar ruim demais. Rim demais como? Bote o pé aqui. Arreda. Que é o um inferno, pai. Como é? O quê? O inferno. É um lugar para onde vão os condenados, cheio de fogueira. Espeto quente. A senhora já foi lá? Já viu? Capeta! Ai, ai, ai! Bora, chacinho! Ai, ai, ai! ai Baleia. Inferno. Espeto quente. Inferno. Lugar ruim. Inferno. Lugar ruim. Lugar ruim. Condenado. Onde é que tem espeto quente? Onde é que tem espeto quente? Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Inferno. Vida desgraçada e infeliz. Que vida! Vida de bicho. Trabalha tanto pra quê? Não dá pra comer? Ora, já se viu. Ganha uma miséria e perde tudo no jogo. Era só o que faltava. É. Tá tudo secando já. Quem? Queria morrer para acabar com isso. Que Nunca que vamos ter cama de gente. Era para economizar. Já tinha comprado o couro, já tinha comprado a madeira. Fi. Sim, só queria ver. Hã? É, dinheiro tinha. Quem trabalha aqui? Hein? Isso é o que é. Hã? Mas foi tudo embora com jogo e cachaça custou menos que o sapato de verniz. Sapato caro para quê? Para andar que nem papagaio? Mau sinal, o sertão vai pegar fogo, o sol chupa água e essas comungadas vêm buscar o que sobra. Elas querem matar o gado. É, elas querem matar o gado. Bebe a água. Bem, o gado passa sede e morre. Vocês matam o gado. the Jesus? Santa Maria, who going the <in Hebrew> Pegar fogo não adianta esperar. Vou levar a égua também. Você recolhe os boi perdido por aí. Amanhã vem buscar o resto e acertar as suas contas. Eu sim. Quero tudo aqui amanhã bem cedo. É preciso fazer a mudança amanhã mesmo. Podemos não. Tem que recolher o gado bem cedo. Vamos mudar de manhãzinha, antes que o patrão chegue. Vá buscar o bezerro da vaca laranja. A viagem pode ser longa. Valeia! Valeia! Vamos achar o bezerro? ali o caminho da estrada, paisano. Governo é governo. Por onde? No fim da vereda, às direita. Meu boizinho, temos que viajar. Baleia? Baleia? Bora, baleia. Vai bullying com baleia, vai. Entra. ка какой где это Cool. Vamos para onde? Será que nós vamos viver como antes? Talvez, quer dizer. Não era Depende. bom. Talvez sim, talvez não. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçados, fugindo no mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho. de caminhar muito, mas as alpercatas são novas. Podemos caminhar muito tempo ou não podemos? Podemos. Você está fornida para caminhar, está forte. Uh -huh. Você está boa, pode andar muito. Não é muito, não. Com a mudança, vou emagrecer. Só vai sobrar osso. Bicho miúdo não pensa. Será dele. Um pouco mais eles botam o corpo. Aí já vão poder vaquejar. Oh, gente, que ideia. Nossa Senhora que livre eles dessa desgraça. Hum, vaquejar. Nesse mundão de Deus, havemos de encontrar um lugar pra nós. Nem que seja uma roça de pouca serventia, mas que dê pro de comer o ano inteiro. Com os poderes da viz, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito milho, muito feijão, fartura e sustância pros meninos se criar. Vamos ter vida nova. Sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa pra gente ver. Precisói que só conheça a desgraça. Os meninos vão pra escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás. Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, é. Mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. A leitura serviu pra alguma coisa? Serviu? Não serviu pra ele aguentar nem duas léguas. E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não.